A gente consegue jogar por um computador, analisar milhões e milhões e todos os casos disponíveis a respeito de uma determinada doença. E, por consequência, a capacidade de diagnóstico tende a ser melhor e mais precisa. Então, a primeira coisa que a inteligência artificial vai ter um, um papel fundamental é no processo de diagnóstico. O segundo, a inteligência artificial vai poder ajudar a entender onde tratamentos não têm sido bem sucedidos. E isso pode significar não apenas porque um determinado tratamento não teve o resultado que se esperava, mas muitas vezes porque ele não foi seguido como se esperava.